Neste vídeo vamos introduzir o sistema de search do Drupal Commerce e, para isso, vamos visitar uh, o, a solução Commerce Kickstart. Nós temos aqui a página de produtos uh, da Commerce Kickstart que apresenta na parte lateral o que nós chamamos de pesquisa facetada, uh, que permite às pessoas uh, selecionarem os produtos de uh, uma determinada cor, tamanho ou, ou categoria, marca, o que for, e de acordo com o tipo de facetas que estiverem presentes. Com a vantagem de poderem também verificar quantos itens, antes de fazerem a seleção, poderão ter nessa categoria ou nessa faceta. Além disso, temos um tipo de ordenação mais rica, por preço, por uh, produtos mais recentes e, também, uh, a ordenação típica alfabética. O que está por trás deste sistema uh, que temos aqui a funcionar no uh, Commerce uh, Kickstart é o Search API e, especificamente, o Commerce Search API que tem Uh, especificações próprias para trabalhar com Drupal Commerce. Se nós visitarmos a página dos módulos e fizermos uma simples uh, pesquisa por search, verificamos que são inúmeros os módulos que estão uh, simultaneamente ativos e que são uh, configuráveis para termos aquele resultado que vimos anteriormente. Temos por um lado uma feature uh, do Commerce Kickstart uh, de Search que não vamos conseguir reproduzir no nosso site como é lógico porque isso faz parte de, do profile install Commerce Kickstart mas temos na base o Commerce Search API que vai o um, que é uma extensão do Search API um, default um, temos também os, os Search blogs porque cada faceta vai criar um bloco, isto é um bloco configurável, bloco. Temos uh, o database search necessariamente e que é um, uma especificação necessária para o search API para que seja possível indexar os conteúdos de acordo com os vários os vários critérios de ordenação. Um, e temos toda uma série de search por vários aspectos, as facetas, que eu já falei, os range, que é este tipo de, também de, de perspectiva, aqui que nós temos aqui para o price, o sort, uh, que, que vemos aqui, e ainda o views, para naturalmente lidar e aplicar tudo a, a uma view. Porque se nós visitarmos as views, nós não temos uma view específica para search. O que acontece é que vamos ter views, neste caso dos produtos, que mostra todos os produtos, que terá um filtro para pesquisa por, utilizando o Search API e o Commerce Search API. E em termos de uh, funcionalidades e requ requisitos para trabalharmos com o Search uh, deste ponto de vista apresentado pelo Commerce Kickstart, é basicamente, uh, ou são basicamente estes elementos. Vamos uh, ter que configurar naturalmente o Commerce Search API e definir quais são uh, as facetas uh, uh, que esse Commerce uh, vai disponibilizar. E teremos também que configurar, e aqui é que está o core da pesquisa, que é o Search API. E o Search API terá um server e um, e um default, um index, todos eles editado, editáveis e editados, em que nós podemos escolher os campos, que queremos trabalhar, indexar e a partir dos quais queremos efetivamente criar facetas e quais são dentre de os campos e as facetas criadas, aqueles que nós queremos utilizar como sorte. Nós veremos isto tudo com calma na construção de um sistema de search para o nosso Drupal Commerce. Fica, por enquanto, a ideia e o objetivo deste Commerce, Kickstart, Search, sendo que o nosso objetivo vai ser aproximarmos ou criarmos uma funcionalidade semelhante ou muito parecida a esta.